5 Curiosidades sobre bebês. Curiosidade número 1. Bebês podem dormir em média 14 a 17 horas por dia. O sono é muito importante para o desenvolvimento dos bebês, especialmente para o desenvolvimento do cérebro. Por isso, bebês recém-nascidos podem dormir em média 14 a 17 horas por dia, com períodos de sono variando de algumas horas a vários minutos. Curiosidade número 2. Bebês nascem com mais ossos do que os adultos. Quando um bebê nasce, ele tem mais ossos do que um adulto, cerca de 300 ossos em comparação com os 206 ossos de um adulto. Isso ocorre porque alguns ossos no corpo do bebê se fundem ao longo do tempo para formar ossos maiores e mais fortes. Curiosidade número 3. Bebês podem engatinhar desde o nascimento Muitos bebês começam a engatinhar em torno de seis meses de idade, mas alguns bebês podem engatinhar desde o nascimento. Isso ocorre porque os bebês possuem reflexos primitivos que lhes permitem se moverem de forma coordenada. Curiosidade número 4. Bebês preferem rostos Desde o nascimento, os bebês preferem olhar para rostos em comparação com outros objetos. Isso ocorre porque os bebês são programados biologicamente para reconhecer e se conectar com outras pessoas. E afinal, curiosidade número 5. Bebês têm um paladar diferente dos adultos. Os bebês têm um paladar muito diferente dos adultos, preferindo alimentos mais doces e menos salgados. Isso ocorre porque os bebês precisam de mais energia para crescer e se desenvolver, e o açúcar é uma fonte rápida de energia. Além disso, o paladar dos bebês está em desenvolvimento, então eles precisam experimentar diferentes sabores e texturas para expandir suas preferências alimentares. E aí? Não se esqueça de dar aquele joinha e se inscrever no nosso canal, para receber mais conteúdos incríveis como este. Também queremos saber sua opinião para continuarmos produzindo conteúdo para você. Então, deixe seus comentários e sugestões abaixo e vamos juntos fazer desse canal um espaço cada vez mais incrível para todos nós. Valeu pessoal, e até a próxima!